Então, agora, na última linha, pedem-nos para determinar o valor do m de forma a que a equação do segundo grau não possua nenhuma, das, nenhuma solução. Vamos lá ver. Primeiro vamos tirar os coeficientes. O a, atenção, que é 2m mais 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. O b é menos 3 e o c é igual a 1. Então, vamos lá ver o binómio discriminante agora. Fica B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, vezes o C. Então ficamos com 9, 4 vezes este 1 um que aqui está, fica igual a 4, vezes 2M mais 1. Aplicando a propriedade distributiva, fica este vezes este, 4 vezes 2M, menos 4 vezes este 1 um que aqui está. Obtemos 9, menos 8M, menos 4. Juntando aqui o 9 menos 4, obtemos a expressão 5 menos 8L, como um binómio discriminante. Como não queremos que possua soluções? Sabemos que este binómio discriminante tem que ser um número negativo, tem que ser menor do que zero. Então, vamos mais uma vez resolver esta inequação. Passando o 5 para o segundo membro, ficamos com os dois negativos, multiplicamos por menos 1 em ambos os membros, Atenção à propriedade, porque o sinal de desigualdade vai trocar. Ficamos com 8m superior a 5. 5 sobre 8m, isto é m superior a 5 sobre 8m. Então, são todos os valores superiores a 5 oitavos. Logo, o intervalo fica de 5 oitavos a mais infinito. Este valor de m, qualquer número que esteja neste intervalo, se substituirmos aqui inicialmente na nossa... A equação de segundo grau, obtemos uma equação que não tem soluções.